Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, do Mulher Mais de 40 e vim mostrar uma maquiagem pra vocês que é uma maquiagem um pouquinho diferente, tá? Mas o que, que ela tem de diferente? Então, olha, continua assistindo que eu vou dizer pra você o que tem de diferente nessa maquiagem. Antes de eu começar a mostrar como que eu fiz essa maquiagem, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrita no canal, pode aproveitar esse momento e se inscrever. É só você clicar no link que eu tô colocando aqui embaixo, toda vez que eu botar vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal e você vai lá e assiste rapidinho. Outra coisa que você não pode deixar de fazer é dar um gostei no vídeo aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se você acha legal esse tipo de vídeo, dá um gostei. Primeiro para a divulgação do canal e segundo para eu saber se você realmente está gostando, se é um vídeo que te agrada, tá? Então não esquece, é só colocar, clicar no gostei que está aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo e quer que eu grave, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Escreve qual é a tua ideia de vídeo, eu vou adorar gravar pra você. Então se você ficou curiosa pra saber como é que eu fiz essa maquiagem, uma maquiagem diferente pro dia dos namorados, é só você continuar assistindo, não saia daí, não clique em nada, fica aí. Então eu vou começar falando algumas coisas pra vocês enquanto eu vou me maquiando. A gente precisa pensar em maquiagens mais resistentes. Por quê? Porque a gente sabe que o dia dos namorados... É um dia que a gente vai, de repente, esticar um pouquinho, né? Então, você aproveita aquele dia, o seu namorado quer, né? Vocês querem sair, eu tô passando o primer, tá? Tô começando aqui a maquiagem, passando o primer. Então, aí, o seu namorado, o seu namorido, a pessoa que você fica, né? É, vocês decidem sair. Mas, vamos dar uma saidinha, sem muita expectativa, sem nada, muita informação... Então fique atento porque de repente você pode né, esticar à noite. E aí essa esticada de noite, você pode ir parar num lugar que de repente tem uma, uma umidade maior, uh, tem uma banheira, né? Você pode parar por lá? Pode, né? Então quando você pode ter uma noite aí onde você vai esticar um pouco mais, você tem que ter um pouco de cuidado com a sua maquiagem. Né, uma maquiagem à prova d'água vai deixar um, o, o a make um pouquinho mais inteira então faça essa opção então já passei o primer, agora eu vou passar a minha base é, minto, não vou passar base nada eu vou passar o meu corretivo é, salmão, para esconder essas olheiras que só Jesus na causa então eu passei o Primer para poder dar uma nivelada e também para segurar mais a maquiagem, porque o Primer ajuda a segurar a maquiagem, tá? Agora eu vou optar pelo, pela base, essa base aqui 24 horas, ela é bem resistente, Sim. da Maybelline, gosto que é a Super Stay. Ela é muito boa para esse propósito, então faça a opção de tudo que você puder a já falei, o falo de novo. Eu optei por fazer o rosto primeiro, por quê? Porque eu não vou fazer muita coisa nos olhos, tá? Eu tô colocando uma, uma, uma camada assim um pouquinho mais exagerada, mas vocês vão entender por quê. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esponjinha, tem várias esponjinhas é, no mercado. Tem umas que são como se fossem umas pizzazinhas, toda cortada, em triangular, que serve, essa serve. Tem vários modelos, Tá? Essas, essas esponjas são ideais porque elas tiram bastante o, o excesso. Então, por que, que eu botei muito? Porque agora eu vou deixar, vou colocar lá, assim, bem mais natural. Então, eu peguei o uh, meu sprayzinho com água e estou molhando ela aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar batidinhas com, esse, com essa esponja para ela deixar... A minha a minha base o mais natural possível eu tô colocando agora na ponta que é onde vai entrar nos cantinhos então aqui nas curvinhas na parte aqui da da olheira enquanto enquanto o meu rosto seca porque eu sinto que tá uma certa umidade eu usei a água usei a base enquanto ele seca eu vou preparar o olho agora eu vou passar um corretivo nessa área aqui para deixar o tom neutralizar o tom né? e ajudar a cobrir o que possivelmente poderia me dar um certo trabalhozinho, né? Eu senti que agora meu rosto está seco, então agora eu vou neutralizar tudo com pó. Para quê? Para tirar essa, essa esse brilho que ela deixa e deixar assim a make mais pronta para receber o que for de pó. Não esqueça que vou passar blush. Vou passar, vou usar sombra Então a gente precisa neutralizar Então eu vou eu vou passar aqui Um pó no meu rosto Eu vou usar aqui um pó translúcido Que eu quero assim Bem uma sutileza Tá? E eu vou é, Dar uma selada Nessa parte toda aqui Assim ó Inclusive meus olhos Agora eu vou fazer o seguinte Vou usar um, vou usar uma sombra aqui na toda minha pálpebra só pra gente dar uma nivelada, dar uma cor, tá? Então, usando a minha coringuinha, coringuinha maravilhosa da Candice Berenice, tá? E aí, eu tô trabalhando toda essa corzinha aqui. Então, gente, olha, é a ideia é a gente fazer um rosto de bonita, pra quê? para que a gente possa, nesse dia, botar aquela roupa maravilhosa, botar aquela a roupa que a gente, que a gente separou para esse dia, e comemorar o amor, né, que é a que importa. Uma outra que eu vou trabalhar aqui, aí nesse caso, é a minha, é a prova d'água, é uma sombra em... que é sombra delineador, então eu vou trabalhar ela... Um pouquinho acima da linha e vou assim tentar esfumar conforme eu passo, porque ela seca muito rápido. Então eu vou trabalhar ele como se fosse um delineador, mas um delineador bem grosseiro, tá? Algo assim bem grosseiro, que eu tô subindo um pouquinho com o pincel, passo e esfumo. A ideia é que você esfume, que você passe, e que você esfume de forma que ela fique pelo menos na metade seu, da sua pálpebra móvel, tá? Se você não tiver um lápis assim, uma coisa em creme, não tem problema. Basta você pegar uma sombra dourada, uma sombra que tenha brilho e coloque bem rente aos cílios e vai esfumando pra cima. De forma que você tenha esse brilho somente na metade da sua pálpebra móvel, que você não vá até acima tá? para criar somente um brilho sem muito excesso essa é a ideia dessa make para fazer o delineado eu vou usar esse delineador em pasta essa cor é a cor marrom então assim, não é um delineador pesado se você tem um outro que seja líquido ou que seja em preto, alguma coisa assim, também pode Contanto que seja aquele que você acha que tem uma, uma aderência maior e que não saia. Eu não vou fazer um gatinho muito alongado, tá? Porque eu acho que essa make vai ficar bem se ela não ficar muito dramática no, no delineado. Então a única coisa que eu vou puxar, eu vou puxar um pouco no canto para poder unir com um pouco no canto do, do, inter, do inferior, pra gente criar uma, uma ideia de acabamento, mas nada daquele gatinho. E aí com o pincel sujo, na hora que eu faço esse acabamento aqui, eu pego o um pincel sujo de, de, da pasta e trago ele até o meio do olho. eu vou voltar com o meu lápis se você fez com sombra dourada volta com o pincel e coloca um pouco aqui no can aqui embaixo tá dessa sombra dourada eu peguei um pincel de precisão ele tem uma cabecinha assim bem curtinha e bem firme ele é ideal pra gente fazer um esfumadinho assim ó para criar um borradinho bem suave. E aí eu vou unir aqui, ó, o douradinho com o marrom. Pra deixar tudo muito suave. Vou agora passar um lápis. Muito cuidado aqui na hora de você puxar. Por causa da olheira, dos produtos que você passou. E aí eu vou fazer essa correção. A minha sobrancelha não tá feita, mas... Isso pode acontecer com qualquer uma no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa vida. Você tá com tudo esquematizado, mas infelizmente não consegue casar o dia em que você vai fazer a sua sobrancelha com o dia que você vai sair. E aí o que a gente faz? A gente sai, né? A gente sai do mesmo jeito, a gente vai do mesmo jeito, a gente tenta disfarçar com a maquiagem aqui, uma coisa assim bem sutil e a segue é é a nossa vida. Aí a gente vai arrematar agora pra dar uma clareada na nossa. Na nossa, dar uma levantada aqui e dar uma disfarçada também, né? Você pode usar uma sombra clara. Eu tenho esse lápis aqui, já contei um grama, mas você pode usar uma. Você pode usar uma sombra. Branca sem brilho Uma sombra fosca Então eu estou espalhando aqui Pode espalhar com os dedos também Bom, agora a gente vai usar máscara de cílios Evita ficar tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, choque Você vai ficar jogando ar aqui dentro Então, quer mexer a sua Mexe na lateral Segura assim Dá o, dá o suporte E mexe desse jeito tá Nada de ficar fazendo isso isso é só pra entrada e saída do pincel, do aplicador. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero colocar mais de uma camada, porque essa minha máscara de cílios, ela não é prova d'água. Então, é melhor não exagerar muito, porque a gente, de repente, entra no lugar mais molhadinho, né? Uma barreira de massagem, alguma coisa assim. E aí vai ficar uma coisa um pouquinho confusa. Vou fazer um contorno de leve. Nada muito marcante, tá? Só pra gente fazer um uma corzinha à noite, né? Porque a gente tô pensando que você vai sair à noite, mas dá pra sair de dia com essa maquiagem também, tá? Super tranquilo. A gente agora vem com blush. Tô usando aquele. Já fiz resenha dele, tá? Vou deixar pra vocês aí, o link, ele é maravilhoso, tô amando. E aí, como eu vou escolher um batom que ele não é, assim, ele não é aquele batom muito pigmentado, então mentaliza você colocar aquele batom boca de sangue, aquele batom sensualíssimo, que combina com todo o seu traje, que você está todo no look, e aquele batom que é pura sedução. E aí, o homem fica louco e vai beijar você, aí você pensa o que, meu Deus, meu batom, meu Deus, na hora do chega, chega, chega, chega pra beijar, você não sabe se você pensa na boca do cara, ou se você pensa no batom que vai sair na hora que ele te beijar, e aí você não resiste, vai, vai na fé, beija o cara, e quando sai, que você olha pra cara dele, e ele olha pra sua, tem um bozo olhando pro outro, Aí aquela coisa que virou, né, que era o tesão, que era o tal, vira uma grande brincadeira, uma grande gargalhada. Assim, se você tiver um batom 24 horas, é o ideal. Acho que o um batom 24 horas vai te salvar, você passou, pá, o bicho ficou, tu beija e faz, acontece. Agora, se você não tiver ou você não gosta de usar, e você vai usar um batom é, que você tem... Eu escolhi um batom que não é muito pigmentado. Eu escolhi esse aqui, daqui do Sberenice. Ele tem uma cor. Então, assim, ele vai me dar cor nos lábios. Ele vai ornar com a minha maquiagem. Mas, se na hora que eu, né, o meu namorido vier me dar aquele beijo, eu não vou ficar com aquela boca de palhaço. Claro, vai, vai dar uma espalhadinha. Mas nada que seja muito pigmentado. E eu ficar... E ele também... A gente ficar numa situação meio... O negócio não ficou legal. Então, como esse batom não é um batom 24 horas, é um batom comum, cremoso, eu vou de contorno de lábios, tá? Sempre optando por ele. Esse aqui é um nude. Porque eu não tenho da cor do batom. Então é a velha máxima, se você não tem tu, vai tu mesmo, né? Então eu não tenho outro, vai esse nude, não vai alterar em nada. E aí vem com batom, eu vou botar esse aqui. E aí pra não ficar nada assim muito, muito forte, você pega um guardanapo e ó. Tira o excesso então eu tirei o excesso ele já começou a ficar mais sequinho mas a cor tá aqui então eu faço de novo então quando você for atender a volúpia se sua ou do seu namorado você já não tá você tá com a boca com cor mas você não tá com aquela aquela carga de batom né porque a gente sabe que a gente vai estar tá no momento de Romance, o amor está no ar, né? Pra gente concluir, eu vou passar aqui um corretivo Da Maybelline, esse corretivo é muito bom Eu vou depois fazer resenha pra vocês E ele é bem matezinho, então eu vou fazer aqui Pra arrematar, tá? Ele dá uma clareada aqui pra mim E para finalizar, tudo... Pronto, pra gente sair pronta ainda, eu vou usar um iluminador, que na verdade eu já mostrei pra vocês aqui, que ele não é iluminador, na verdade, ele é uma sombra, mas a gente faz de iluminador, tá? Fica super bonito, dá um glue tanto na pele. isso quero lembrar pra vocês que maquiagem é nessa hora você tem que pensar em que você está se maquiando pra você pra você se sentir bem e não se maquiando para o seu namorado muitas das vezes ele vai olhar e vai falar assim ficou linda mas ele não está se atentando aos detalhes ele está se atentando ao conjunto, então pense na harmonia do todo, não pensa no detalhe, nós mulheres somos muito detalhistas então se você conseguir criar uma harmonia de uma forma mais simples e de uma maneira geral com certeza o seu namorado vai olhar e vai achar o conjunto bonito e não o detalhe bonito aquele detalhe ficou na grande maioria, claro que a gente tem as exceções mas na grande maioria assim funciona. Então lembre-se, maquiagem à prova d'água é super importante para você usar nessas horas. Principalmente se você vai esticar a sua noite. Pense que a maquiagem tem que te deixar bonita. Então é isso que importa. Uma maquiagem que te deixa ela. E um batom que nem seja tão pigmentado. para que você não fique na hora lá da volúpia lá do, do momento love. Vocês não se atracarem e depois... Né, a se atracarem dois namorados lindos e maravilhosos e sair dois bons. Então cuidado, o batom muito pigmentado pode te dar aquele gloss maravilhoso que deixa a sua boca totalmente sedutora, de repente ele tá com o um gloss na cara e você também. Tá bom? Então muito cuidado.